Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400 e hoje eu vou responder aí uma dúvida que bastante gente pergunta aí nos comentários. É a diferença aí do monobloco para o ônibus encarroçado. Eu vou começar aqui do início mostrando o primeiro monobloco aí do Brasil que foi o O321. O que, que acontece pessoal? A Mercedes-Benz na época ela fabricava a mecânica e ela fabricava também o ônibus. Então, ela fazia uma carroceria, que era chamada como monobloco, e o que era uma construção igual de um carro, né? É, porque os ônibus antigos eles eram feitos um chassi, era um chassi praticamente de, de caminhão, né? e era colocada uma carroceria em cima. Já o monobloco não, ele já era uma construção igual a um carro, onde era construído toda a sua estrutura é, em metal mesmo, em, em ferro, em aço, e eram muito mais confortáveis né, que, os, que os ônibus encarroçados da época. E uma grande vantagem também do monobloco é que ele foi colocado o motor traseiro. O motor ficava lá atrás, o que fazia que o barulho ficasse lá atrás e o calor. Dando muito mais conforto para o motorista e para os passageiros. Esse aqui é um O321, por os primeiros. Aqui um outro O321. Aqui já um O355. É, O355. Aqui é uma imagem antiga, aqui, um contígio, um ônibus rodoviário. Aqui já um O355 urbano. Ele tinha versão urbana e versão rodoviária. Aqui, um, aqui já é o O362. O362. E aí depois ele mudou para O. É, 364, até aqui era só monobloco, é todo feito de aço e o ônibus não tinha chassi, aqui um O364 urbano também, tinha versão urbana, e a partir do O364 a Mercedes-Benz começou a oferecer também o chassi pra, como opção, então o, o cliente comprava o chassi Mercedes-Benz e ele podia encarroçar nas outras é, fabricantes de ônibus do Brasil. E no caso aqui, ó um exemplo aqui do Marco Polo 3, que era chassi O364. Aqui já o, o Marco Polo G4, também com chassi O364. Aqui o Nielso também tinha com chassi O364. Aí aqui o O370. O O370 foi uma revolução na época, também era monobloco. E ar-condicionado, interior todo refinado. Foi uma evolução aí na época que surgiu esse ônibus. Aí aqui ó, um O371 já é trocado que é o RSD, lá na fábrica, e você vê como é que era a construção. Era feito ônibus e a mecânica se integrava, não era aquele chassi que colocava a carroceria. Aqui já um O371 RS o 370 para o 371 muda pouca coisa é mais a porta aqui que abre é, o 370 abria para frente e essa passou a abrir para trás o que facilitava bem né aí aqui o o 371 urbano que foi uma evolução também na época esse ônibus foi muito moderno para sua época tinha muito espaço era muito ergonômico aí o 371 também conhecia chassi e aí tinha o G4, tinha o Nielso, aqui o Nielso 380, RSD, e tinha também o GV, também que usava o chassi O371. E aí o 400, veio também o O400, monobloco, e ele também oferecia chassi também para outras encarroçadoras. No caso aqui, o exemplo, um GV com carroceria, é, um GV com chassi. O400. A maior vantagem pessoal do, do ônibus encarroçado é que a carroceria, as chapas são de alumínio, o que faz que ele fique mais leve e não tenha aquele problema de enferrujar. O monobloco tem uma montagem, uma fabricação muito bem feita, só que ele tem um grande problema de enferrujar. Esse é o único problema aí do monobloco, é a ferrugem. Eu espero ter esclarecido aí. Se você gostou, pessoal, deixa aquele like. E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até mais.